e fazer uma corrente dele aqui ó ele tá feito uma corrente ó e aqui dá para passar na cabeça mas né? dá para passar na cabeça e carregar ele no, até no pescoço você quer carregar ele no bolso passa ele. ele fica parecendo que é todo de ouro corrente pendo e tudo e é muito importante você abrir o ele você só corre a mão para trás né? tá aberta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 Elas sabem o que você foi fazer lá. E quem que falou para elas? Se elas, então, ela viu o teu pensamento. Muito antes de você chegar lá, elas já sabia o que você ia fazer lá. Então, é, uma, é, um, é um negócio aí muito interessante. É tão interessante, porque a...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 Pra que direção que tá aquela pessoa que pegou a última vez naquele objeto. E também é. Você quer saber aonde tá aquela pessoa que pegou ali? Você vai saber. Então é muita coisa que pode ser. Que pode ser procurado. É.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 E, de fato, aí, se você temar, ah, não pertence mesmo para você. Porque tesouro não é teu. Por que, que você quer catar ele de qualquer maneira? Aí, se você tentar fazer de qualquer maneira, você está fazendo o lado negro. Aí a energia dele passa mais forte que a tua. Aí, aí, aí ele te pega você Aí você não consegue dominar ele. Aí você passa para o lado negro, o lado negro ele é mais forte que você não Então... Há umas coisas aí que tem muito mistério, mas muito mistério. E esses mistérios aí têm muito mistério antigo.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 Fulano tem um carro novo, eu ando de bicicleta, ou ando de a pé, por que que eu não posso ter um carro novo? É, quer dizer, ele vai trabalhando a energia dele só pro pior. Aí quando ele desencarna, você acha que a energia dele vai para onde? Vai ficar por aqui mesmo. Vai ficar sofrendo mais ainda do que ele sofreu hein? antes de desencarnar.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 Porque às vezes, alguma coisinha a gente também pode estar tá errado então, não, não quer dizer que a gente também não comete erro, comete erro sim Então, ah, Mas eu sempre falo, o pessoal tira as conclusões vez e faz a experiência dele Se achar que alguma coisa lá deu, deu certo, chega aqui pro canal, fala só uma vez, foi assim, assim, assim e tal Às vezes a gente aprende também com o próprio pessoal alguma coisa, então é assim que funciona Porque errar é do ser humano. Não é cometemos muitos erros durante 24 horas.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 É, isso aí não tem problema, ô, você pode andar, você pode andar com ela na mão dentro do mar até onde você conseguir andar com ela, que tiver embaixo. Problema nenhum.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 Porque tudo que nós faz na correria, sem analisar, pode dar errado Então, é aí a gente agradece aí o pessoal que tá participando é, que nós esteja todo aí juntos aí na próxima live, aí agora na, na sexta-feira Sexta-feira nós tem a live, eu espero que seja às 20 horas